A vida é um sonho acordado. Os sonhos contam histórias. A vida é feita de histórias. E conto uma, na verdade, uma reflexão sobre as mudanças internas e externas. Estava matutando esses dias é, a gente recebe hóspedes aqui em casa e quando eles se vão, fica sempre um, um certo vazio. O que é que mudou? O que aconteceu? Como é essa interação? Então, quando chega uma pessoa nova, ela traz consigo todo um mundo novo. E é inevitável. Na, na troca, na relação, nem que seja um bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Alguma coisa se desestabiliza dentro da gente na relação com o outro. E essa desestabilização leva a gente a buscar um outro estado pensamental, emocional, interno, para voltar ao equilíbrio. E esse equilíbrio é sempre dinâmico. Então, o outro chega, Acontece uma desestabilização interna. Não é o outro que muda a gente. O outro traz a sua bagagem e isso desestabiliza a gente. Internamente a gente busca restabelecer o equilíbrio que tinha antes. Só que agora esse novo equilíbrio é em função do outro. né? Então a gente readequa as coisas. Com o outro está acontecendo a mesma coisa ele chega e conhece todo um universo que é diferente do universo que ele vivia. E isso desestabiliza internamente, de maneira que internamente o outro busca uma readequação com a nova condição que está presente. Se a gente pensar em meio ambiente, essa é, é, é a mesma coisa. A gente não muda o, o ambiente, o ambiente não muda a gente, a gente muda de acordo com o ambiente. O processo é de dentro para fora. Então, aqui fora ficou muito frio, você internamente desestabiliza a sua temperatura e aí você aumenta é, a quentura do chuveiro, né? você bota mais agasalho, você acende um foguinho de maneira a reequilibrar as condições. Está muito calor lá fora, você toma uma, uma ducha gelada, você usa roupas mais leves. Então, você é que faz a mudança. Não é lá fora que faz você mudar. É a adequação sua que faz a mudança. E isso pode ser interessante na hora que a gente pensa né, nos diferentes relacionamentos. Depois de um ano de, de namoro, de casado, ou de sociedade, ou qualquer coisa assim, não dá para esperar que você esteja com a mesma pessoa, que sejam as mesmas condições, porque essas mudanças vão acontecendo o tempo todo. Se a gente sabe disso, as coisas ficam muito mais facilitadas. Faz sentido? Forte abraço!